O Brasil inteiro ficou chocado com a queda das americanas. Mas o que aconteceu ali? Empresários malvadões roubaram dinheiro do povo, dos acionistas, e fugiram do Brasil? Quando olhamos debaixo desse tapete das americanas, quando olhamos para toda essa sujeira, aparece o rostinho dele, do Lula. Really? Quem poderia imaginar que o PT está envolvido... Com o fracasso da Americanas. E é muito importante esse vídeo. Nós vamos falar sobre como funciona a livre iniciativa, o mercado e por que o Lula tem a intenção de destruí-lo. Essa é a verdade. Agora, eu estou aqui com o site do Estadão, eu mesmo pesquisei para ter certeza, tá? BNDS Lojas Americanas terão financiamento de 1,2 bilhão, tá? não é milhão não, não, é bilhão que eles deviam, que, que né? foi financiado. E aí a matéria aqui é de 2014, vejam vocês, em plena era da Dilmanta, 2014, quando nós vimos o Brasil inteiro já indo ladeira abaixo, por essa política da economia do PT, só que o povo ele esquece muito rápido. Parece que foi em outro milênio, é? mas só na década passada, nove anos atrás. Por que isso daqui é tão importante? Porque mostra como que um sistema socialista destrói empresas. Quando tiram a oportunidade delas sobreviverem com suas próprias pernas, com seus próprios braços, o que fizeram com a americanas foi uma atitude paliativa. Foi simplesmente, vamos colocar esse dinheiro para salvar alguns empregos, para não ter desemprego em massa. E aí, lá no futuro, quando não esperavam, explode justamente na cara do Lula. Então, isso aqui foi de 2014, tá? E aí, qual que é o problema disso? Que se você, hoje, pesquisar BNDS a gente sempre falou aqui, foi usado para financiar Cuba, foi usado para financiar Venezuela, Argentina, um monte de outros ditadores. E aí, quando nós olhamos aqui, é a mesma coisa. Como pode ser uma coisa dessa? Está aqui no próprio Estadão. Financiamentos contratados pela varejista com BNDS em 2018 somam 2,4 bilhões. Ela continuou. Pegando o dinheiro do Estado, continuou pegando o dinheiro do Estado. E você estava lá no shopping e falava: ah vou nas lojas americanas, tem um chocolatezinho barato. E por muito tempo a população foi enganada. Olha, se deve ser um grande golpe. Mas como que isso é possível? Apenas pela injeção do dinheiro do Estado, e aí você pesquisa e é um monte de coisa assim, é falso que BNDES tem anunciado financiamento para cobrir rombo das americanas, e é falso, BNDES falso, BNDES falso, a gente acabou de ver a notícia que isso aconteceu no passado, não importa o que eles não farão daqui em diante, agora que faliu não vão emprestar mais dinheiro, what? Está aqui na nossa cara, e só focam aqui na fake news rombo nas americanas governo Lula vai socorrer as lojas americanas Entende? informação falsa que circula nas redes sociais é falso o Lula não tem nada a ver com isso e aí o espertinho aqui o Lula Arápio diz aproveita a situação na americana de várias empresas em demissão e ele já tem uma solução para isso culpar os empresários óbvio como você acha que o Lula vai assumir a responsabilidade de algo que vai acontecer daqui em diante não ele já encontrou seu bode expiatório os próprios empresários e aí vem dar essa declaração que assim deveria fazer as pessoas chorarem deveria fazer todo mundo tirar esse dinheiro do Ibovespa porque não compensa mais viver no Brasil lá né? e aqui ele vem e fala diz que empresários não trabalham é você que trabalha Lula? É você, cara. Você que é um cara muito dedicado e pode mostrar o um único trabalho que você tenha tido na vida. ó oh, na metalúrgica, quando eu perdi o dedinho lá. Ah, teve um, um segundo? Ou oh, desde então é só corrupto. Ah, eu não posso falar isso? O Alexandre Moraes vai aparecer aqui de janela. Então retiro o que eu falei. Tá? Ele vai aparecer pela minha janela ali careca dele vai me prender porque eu chamei você de corrupto. Então não, você foi inocentado por todo os sistema jurídico. Não. O Sérgio Moro que é o pilantra da história. Não é você que uma das coisas que fez foi falir americanas. Não, isso aí foi culpa dos empresários. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, diz ele. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Isso é verdade. Pagaram um monte de imposto e aí voltou tudo lá para o Estado e que mandou de volta para americanas. Isso é verdade. Enquanto faltou hospital, enquanto faltou um monte de coisa. Mas isso não é corrupção. E qualquer um que chame isso de corrupção será tratado como um monstro e deve ser preso e censurado de todas as redes sociais. Então, não. Imagina eu, eu pegando alguns bilhões do BNDES, colocando na empresa, vendo essa empresa falir e depois culpar os empresários. Não, jamais. Eu não sabia de uma coisa dessa. Isso aqui é a clássica de Ayn Rand, maior filósofa de todos os tempos, tá bom? O que, que o Lula está fazendo? O clássico da esquerda comunista. O ataque dele sempre foi aos empresários, que chamam de capitalistas. Sempre foi aqueles que, na verdade, são os promovedores da raça humana. Que são aqueles que simplesmente transformam o trabalho de outras pessoas em lucro, em riquezas, na produção de matéria-prima. Pessoas têm todo o direito de fazer o que bem entende, mas precisam que outras pessoas in inventem uma fórmula para usar a força de trabalho deles isso é o que tem feito a humanidade avançar é isso que torna ali o iPhone que a pessoa tanto tá querendo usar não isso aqui eu sou comunista mas eu tô de iPhone isso faz os carros isso fez chegar a luz na sua casa isso criou cada aparelho que você tem em casa cada objeto que você tem em casa não foi criado pelo Estado o Estado não tem invenção nenhuma por mais que ele invista em ciência e não sei o que em um monte de palhaçada o que, que o Estado produziu? O que, que o Estado fez por alguém? Ah, não, você se apropriou do próprio mercado como um enorme parasita. Então, o objetivo do Lula, que é muito claro, é falir qualquer empresa e ter o Estado controlando tudo que for. Não pensem que ele quer parar ali na Petrobras. Não, ele quer privatizar absolutamente tudo. Até a padaria da sua esquina. Privatizar não, né? Estatizar até a padaria na sua esquina. Imagina você vai lá comprar um pão, mas agora não vem nem pão, porque o pão vendido é uma exploração do padeiro sobre o cara que está lá no forno trabalhando, sobre o dono da padaria, sobre o padeiro. Não, não. agora o Estado irá fornecer para você uma quantidade que você seja necessária para a sua sobrevivência de pães. E o povo vai aplaudindo isso como retardado. Então, como o Enrand disse há 60 anos atrás, pensa aí, 60 anos atrás, a, o, o, a minoria mais perseguida de todas Desde aquela época até hoje Muito antes mesmo dela nascer Continua sendo os empresários Não é um grupo étnico Não é ali uma, uma identidade de gênero Nada dessas porcarias não A verdade é que os empresários São os grupos mais perseguidos Porque o, o, a esquerda precisa Que você não confie no seu trabalhador e que seu trabalhador não confie no seu chefe, no seu empresário, que essa relação seja destruída. Assim o trabalhador não tem mais a quem recorrer ao estado. Esse sim vai ser um patrão maravilhoso. O estado sim, quando Lula tiver dono de todas as empresas, aí nós teremos prosperidade que não pensará mais no lucro. Quando a corrupção está escancarada na nossa cara, tá ali, velho. Americanas é o maior exemplo disso. E eles com a sua propaganda, máquina de propaganda. Ficam compartilhando o oposto. Não, é mentira. O Benedetto tem nada a ver com o Lula. Isso é mentira, tá? Todo mundo viu, financiou com bilhões aquela porcaria, porque isso tornou um monopólio lá da Americanas e de repente a única forma disso ter acontecido foi essa injeção bilionária do Estado. Aí fica fácil ser empresário quando o papaizinho ali tá te mandando alguns bilhões pra você comprar um chocolate. Para vender para a população superfaturada. Uh, nós somos otários. É isso que eles acham de nós. E pode ter certeza que isso irá continuar. Certo? Por último, nós concluímos a quinta rifa. Né? O sorteio foi no vídeo do meio-dia. Número 4, 354, 448 foram os premiados. Inclusive, tá, o celular já foi comprado e será entregue em breve para eles. Certo? Aguardem aí o carnezinho do, I, do Ezo. A próxima novidade. E muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.